se segue, temos uma exploração na casa do açougueiro. Mas antes, vejamos a sua história. Aqui tem um fantasma do açougueiro. Morava nessa casa um rapaz que ele trabalhava no açougue, que ele era conhecido como o açougueiro, e a sua mulher. E ele era um cara muito ruim, ele batia na sua esposa, aqui dentro dessa casa. E ela tinha vergonha de contar pra família, de denunciar ele, de contar que ela apanhava dele. E teve um dia que ele bateu tanto nela, que ela acabou tendo que ir pro hospital. E os irmãos dela, acabou descobrindo, foi ele, o açougueiro, que bateu nela, eles veio aqui na casa e matou ele dentro da casa. O pessoal fala que o espírito dele vaga aqui dentro, né, isso? Ela foram eles rumo a mais uma empreitada muito perigosa. Da Boa noite. Tem alguém aí? Tá aí ainda? Né? Gente, estamos aqui gravando um vídeo. Tem alguém? Aí? O local está completamente sujo. E foi dado início a uma verdadeira varredura pela casa sem eles saberem que o mal não estava ali dentro. Toque aqui no nosso K2, no nosso aparelho. Será que foi bicho, barulho, cara? Porque o K2 não tá dando sinal nenhum. Pode ser bicho, não sei. Você aproxima do aparelho. Thais, tá, tá isso, tá isso. Sim, ele estava lá fora. Ei! Sim, é ele mesmo, o açougueiro. Nossos amigos caça-fantasmas retornaram a um abrigo secreto do colecionador de órgãos para tentar manetá-lo e entregá-lo à polícia. Liga a lanterna, vamos embora, liga a lanterna! Oh, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vai, pega ele e chama a polícia, velho. Olha aquilo lá, velho! Pelo amor de Deus, mano! Eles viram que estava ocorrendo o ritual com o corpo humano. Será que tá fazendo um ritual? Ritual? Não sei, mano. O oh, mano tem um corpo aqui, velho. Tem um corpo. Liga a lanterna, vamos, vamos ligar a lanterna. Vai, vai, vai, vai, vai. Ele foi baleado na noite anterior, mas se auto regenerou. Vai, vai, vai, onde tá? Foi! foi. Solta! Solta! Solta! O colecionador de órgãos acaba de pegar um deles. Oi, Solta. Solta ele! Note que ele está com o facão nas mãos para abrir o tórax e remover os órgãos da vítima. Solta ele! Solta, rapaz! Solta! Oi, oh. O integrante da equipe foi salvo Antes que sua cabeça fosse decepada Solta! Não, não, não. Oi, calma, você tá bem? Calma, calma, você tá bem? Tô bem, tô bem Vem pra cá, vem pra cá, sai daí, sai daí Ô, Emerson! Calma, você tá bem mesmo? pro o meu pescoço aqui, mano, é aqui velho Tá chutado, ele tá com um tiro Mas, não, acho que ele tá Ele tá, eu perdi ele tudo bem, vamos na casa, algo estranho aconteceu. Sim. O um ritual sumiu. Estariam eles tendo algum tipo de alucinação? Tinha outro aqui. Cadê a vela? Tinha a vela, tinha o corpo. É? Não tem mais nada aqui, velho. Como assim, velho? Ah não. Tem coisa errada. Eu não tô louco, não. Você viu também, Emerson? Você viu? Vi. Olha isso aqui! Um jovem que tem por nome Jacob nos Estados Unidos herdou a casa de sua avó logo depois que ela falecera. Ele disse que há uma estranha sensação de que algo nessa casa não o quer por perto. E tudo piora quando ele encontra um boneco assustador que pertenceu à sua avó. Sim, o boneco se virou sozinho em sua direção. As câmeras de segurança de um edifício captou algo simplesmente aterrador. Tenha cautela ao assistir este vídeo. Cabeça rola pela escada e logo em seguida uma criatura apavorante desce e come ela em segundos. O que seria este monstro? Seria um demônio ou alguma criatura que escapou da área 51? Estava andando no meio de uma floresta em plena madrugada em busca de seu cão que para lá fugira. Ele já estava com o coração na mão e tudo piorou quando ele teve uma visão aterradora. Mulher de branco bem diante de seus olhos, cuspindo sangue no meio do mato. Ah! Ah! Ah! Uma empregada doméstica que havia ficado na casa de um casal enquanto eles viajavam ao retornar nenhum sinal da jovem e no quarto marcas estranhas pela cama O que foi que deixou essas marcas na cama?